O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo. E o estado do Mato Grosso é o maior produtor do Brasil. Por aqui são cultivados cerca de 30 milhões de toneladas do grão por ano. Por isso nós viemos até Nova Mutum, no norte mato-grossense, para acompanhar o dia de campo da Fundação Mato Grosso. Aqui produtores vão poder tirar dúvidas direto com os pesquisadores sobre vários aspectos da cultura da soja, desde o manejo até o controle de doenças. E você acompanha todos esses assuntos aqui com a gente a partir de agora. Foram oito vitrines técnicas espalhadas em 55 hectares da Fazenda Três Irmãos. Com temas variados, estudantes e produtores rurais puderam se deslocar pelas estações e acompanhar de perto cada tema. Em áreas de fertilidade construída, as respostas a curto prazo, em aumentos de produtividade, muitas vezes não estão mais ligadas a produtos, a fertilizantes, e sim a uma cultivar bem posicionada. Então o um incremento de produtividade num curto espaço de tempo, para o produtor, está intimamente ligado com a genética, com um bom posicionamento, com o material inserido numa área que ele vai ser responsivo em produtividade. Então o melhoramento está intimamente ligado hoje com a produtividade. mapas de produtividade, índices de vegetação como o NDVI e a própria condutividade elétrica. A partir do momento que começa a se acumular estes mapas, como trabalhar com cada um deles ou a junção de todos deles, né? E aí chegar no momento para trabalhar com as zonas de manejo, que seria um passo além de trabalhar com esses mapas de forma isolada vendo primeiro que nematóide ele tem essa é o principal ponto e sabendo que nematóide ele tem quais são as ferramentas mais adequadas e não só por uma safra uma safra ele reduz população a, a soja produz muito bem o nematóide continua aumentando a população no solo e ele tem que continuar agregando ferramentas então que o produtor tem que se atentar né é, utilizar aquela quantidade de adubo necessária, não abaixo da, da recomendada, porque você pode estar perdendo produtividade e também não, não muito acima da recomendada, porque não vai fechar a conta, né? pensando em relação a custo-benefício. Então o que, que ele tem que observar? Sempre usar a dose recomendada e focando em todos os nutrientes. Né? E se a gente imaginar o complexo de doenças, principalmente os fungos necrotróficos, e aí eu já associo a mancha-alvo como a principal doença, talvez, desse grupo de patógenos que infectam a cultura e que está presente no, no, em restos culturais, na resteva dessas culturas, é, nos traz é, esse projeto muitas informações do ponto de vista de como manejar esses patógenos e qual a influência é, dessas culturas de cobertura na dinâmica, na infecção e na severidade dessa doença ao longo das safras. Temos intensificado nossos trabalhos com o que já existe no mercado, temos é, percebido a importância da variabilidade de ingredientes ativos dentro de um mesmo programa e, a, sem dúvidas, a importância do, do, do, do multissítio associados ou aplicações alternadas a, a fungicidas, a fungicidas de, de, de, de ação de ação sítio específico. Convencer. O produtor, que é importante ele usar um produto específico para controle de ninfas, que é a forma jovem onde a gente vai ter o corte desse, desse ciclo biológico do inseto nas primeiras infestações. Mas se ele tiver uma população baixa, dessa que ele consegue ver, com certeza a gente vai ter uma população presente desses instares, né, menos mais iniciais, mas a gente ainda vai conseguir ter um controle bom. Agora, se eu tiver 40 ninfas visíveis, né, eu já tenho uma população formada ali, já com uma colonização e talvez já esteja até perdendo a folha do bacheiro. Além das vitrines, também aconteceram painéis técnicos com temas como benefícios das pesquisas agronômicas para o produtor, uma análise econômica de dados coletados por 10 anos em parceria com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, além de inovação no campo e produtos biológicos. A Fundação Mato Grosso exerce importante papel no suporte com pesquisas ao agricultor. É fazer com que ele produza com lucratividade, é, respeitando o meio ambiente, é, usando as melhores técnicas, independente delas serem modernas ou não modernas, enfim, fazer com que ele use todo o portfólio existente hoje no, é, no mercado para que ele tenha o melhor sucesso na, na lavoura e enfim o Estado cresça e o Brasil cresça. Porque hoje, por exemplo, nós falamos muito em agricultura digital, em variabilidade espacial. Legal, mas eu tenho que traduzir isso no campo. Como eu aplico isso? Então, sempre é aplicado. Nós temos que dar vida aos resultados. Não é só falar o que fazer, eu tenho que fazer, saber o que fazer. E quem participa pode aplicar esse conhecimento, seja na lavoura ou na formação acadêmica. Você tem que aprender a se otimizar, a se qualificar e buscar melhorias para você. Né? Então o que a gente busca nesse evento é a questão de produtividade, é você manejar da melhor forma possível a cultura da soja, do milho e proporcionar a integração lavoura-pecuária hoje. E mais uma vez a gente veio para sanar mas alguma dúvida que ficou... Para aperfeiçoar o nosso conhecimento, essa é, o intercâmbio entre é, sala de aula e o campo.